Como é que é malta do aço? Vamos já para mais um vídeo e este vídeo não era para ser o vídeo que eu estou aqui para gravar. Pois bem, eu acabei ali de montar uma coisa que me enviaram e nem era para filmar isso. Pois dirigi-me aqui para o meu bunker, estou aqui no meu bunker, né? vocês conhecem já este meu estúdio, aqui é onde está o meu ondasão, as luzes e tal. Aqui é onde eu faço os meus vídeos, dirigi-me para aqui para fazer um vídeo diferente a uh, um vídeo que estava planeado de sair. Isto não. Isto não. Porquê? Porque isto foi uma prenda que a Fido me enviou do tipo Puto, olha puto, os teus vídeos com as bikes correram bem, a gente vai-te dar esta prenda, não precisa de vídeo, é uma prenda, é um pagamento, uma forma de pagamento de ter corrido muito bem, de a gente ter feito muitas vendas, portanto, não precisa de filmar isto. Tá malta, mas eu estive ali fora, acabei agora mesmo de montar aquilo, Epá, é, é tão brutal, tão brutal, tão brutal, quem pode dizer, eu tenho que mostrar isto, tenho que mostrar isto em forma também de vos agradecer. Muito obrigado por vocês aderirem aos produtos que eu vos mostro, comprarem, partilharem, etc. Porque quanto mais vendas as empresas fazem, quanto mais atingem os seus objetivos, mais conteúdo me dão, porque me enviam mais produtos. Para filmar, neste caso não era para filmar, era uma oferta, mas pá, é uma vantagem que eu tenho de facto. Era uma prenda bastante, bastante boa. Uma prenda de mil euros, é uma prenda de mil euros. E vamos já ver qual é. Mas pelo caminho, deixem-vos mostrar aqui um pouco o meu estúdio de maneira diferente. Vocês estão sempre habituados a ver assim, com este, com este ângulo mais ou menos. Mas pronto, este é o meu estúdio. Está aqui o meu estúdiozinho, A gente vem por aqui. Aqui temos mais radiozitos, mais uns turbozinhos. Aqui depois temos o meu é Nova a fazer aqui uma bela decoração e o meu saxo de track day. E por aqui temos a minha casaleira, aqui a minha confersil, aqui temos o jacaré, olha aqui o jacaré. E estas são duas das bikes que eles me tinham dito que correu as vendas muito bem. Esta não correu assim tão bem porque vocês, ah e tal, quadro de menino e coisa, mas esta, esta correu muito, muito bem. É uma bike muito fixe, aliás vocês pelo pelos pneus, estão bastante gastos, é uma bike que eu uso bastante e pá, fez muitas, muitas vendas, mas não é sobre esta que vamos falar, é sobre uma que está aqui fora que eu vou-vos já mostrar, olhem só, olhem só a prenda dos homens! é filho M1 é gigante gigante. mas antes de irmos aqui à bike vou-vos mostrar o que é que traz traz o carregador, traz as chaves traz aqui estas palas que eu sinceramente não as instalei que eu acho que isto fica feio Era umas palas para colocar aqui à frente e outra aqui atrás bah, mas eu gosto bastante mais de ver assim eu acho isto assim muito mais fixe em termos de características o que é que temos aqui? temos tudo de Shimano 7 velocidades Shimano, tudo de Shimano os pedais são daqueles que encolhem para ser mais prático se quisermos carregar no carro esta bike é daquelas que também abre aqui no meio e conseguimos pô-la portátil, se bem que ela fica muito grande porque vocês estão a ver o tamanho disto não é? isto é roda 20 por 4 temos aqui uma jante 20x4 olhem aqui a minha mão, têm noção o pneu é mesmo bastante, bastante largo temos suspensão traseira suspensão frontal regulável, conseguem regular luz à frente este banco, digo-vos já, não é dos mais confortáveis, que é rijo para faz doer a pedola. Temos aqui o seletor de mudanças também, Shimano, acelerador, que ela está ligada, ó. Está ligada. Temos aqui o display, que com o sol, assim, as GoPros, são um bocado fracas a apanhar isto, blinca muito. Luzes, onde ela acende, buzina. E temos aqui a nossa Fido. M1 a nível de motor e autonomia é um motor de 250 watts que a bateria está aqui no quadro é uma bateria que aguenta até 100km se a gente usar aqui o combinado a pedalar se for 100% elétrico aguenta aí 25-30km mas a pedalar elas garantem 100km para carregar esta bateria é sensivelmente necessária 8-9 horas mas a malta diz que com 6 ela já fica bastante cheia 9 é mesmo só se estiver toda descarregada aqui temos a chave onde Colocamos no on pele para ligar ou desligamos e tiramos como forma de segurança. É uma bike também com chave. E agora o que é que falta fazer pessoal? Falta ir dar uma volta. Vamos dar uma volta de M1. Ora e para testar aqui a nossa bike. Vamos andar aqui num misto. Um bocadinho de areia, um bocadinho de piso-cimento para ver como é que se porta. Tanto o motor elétrico a puxar por a bike assim em piso com mais areia. Tanto como a suspensão a andar aqui quer em areia quer em piso-cimento. Bora lá? Começamos pela areia, estou 100% elétrico, 100% elétrico, e não sei se vocês conseguem perceber pelo vibrar da câmara. o amortecimento é bastante, bastante, bastante, eu já vou montar aqui, aqui agora eu estou em piso de cimento, continuo ainda de modo elétrico e agora se eu quiser é que combino com o pedal, conseguimos não só mais parada, como uma melhor autonomia. <risos> Em termos de travagem, estas bikes todas vêm com os travões sempre muito bons, muito bons. Todas elas, aliás, arrisco-me a dizer que o travão da frente até é perigoso demais. Voltamos aqui à areia e relevado, ou seja, floresta e aqui é a Bem, a mocada foi tanta que esta até desmaiou. Uma das câmaras até desmaiou. Já tá, estás fixa outra vez, filha? Deixa-me prender. Acho que já está fixa outra vez. Vou ouvir mesmo mais mal que de 10 baletes. Agora, o até desmaiou. Mas sim, ele aguenta bastante bem. Ele aguenta-se, digamos mais. Obrigado. Em termos de um motor, eu estou aqui a apanhar umas subidas e umas descidas, e eu não sou fã dos motores de 250 watts consegui sempre tipo 350, 450, mas digo-vos já, este motor está, não está a desistir. A carrega aqui no solador, agora novamente na areia, não sei se vocês ouvem, mas eu logo, É um motor com bastante força até, não é daqueles que demora a responder, não, mas acelera aqui, ele anda bem, ele anda bem. Agora apanhando aqui um pouco só de estrada para a gente conseguir conversar mais calmamente, sem tanto... Digo já, estas rodinhas largas dão um jeitaço dos diabos, é mesmo muito fixe, sentimos tipo uma estabilidade na bike, há um conforto que o próprio pneu, a própria borracha consegue um amortecimento para além da suspensão. Eu passei, parece que estamos aqui em cima de duas boias, então não sei se me estou fazendo entender, pá, ah, a vai, vai aqui rolar mesmo muito bem, meu, muito bem. É. Velocidade, olha aqui uma descidazinha, vamos ver, que aqui está de velocidade, 100% elétrico não vamos lá no final. Temos aqui 28km Lembrando, a dá para desbloquear, vocês vão ver ao YouTube, filho dá para desbloquear. Por exemplo, agora há quem ir -te apanhar uma subidazinha, até que olha é bem, estou um bocadinho ao pedal, e e não se passa nada, não nos cansamos, porque o motor elétrico vai sempre auxiliar, e a bike também não entra assim em esforço, porque nós estamos a auxiliar o motor elétrico. É uma coisa perfeita, Bem, notas finais aqui da Cidu M1 Ah, digo-vos já, não afinei, não andei aqui a regular suspensões, etc, nem a ajustar a pressão dos pneus Está basicamente com a que veio e achei a bike super, super confortável Não vos posso dizer que é prática para andar no dia-a-dia, -dia porque mesmo ela fechada fica muito grande e pesada E com estas rodas honras não é prática, portanto, a, a cena da mobilidade, meter no carro e não sei o quê, esqueçam isso mas para curtir umas voltinhas, dá uns, umas pedaladas com o auxílio do motor elétrico. O motor elétrico, eu estava desconfiado de 250 watts ser muito fraquinho, mas até safa muito bem. 25km de autonomia, 25 km quilómetros/hora de velocidade, combinado conseguimos fazer até 100km, porque vamos a dar ao pedal. E digo já, é muito, muito fixe. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida que das bikes todas que eu já testei, esta é de longe a melhor. Tá, obrigado a Fido pela prenda. Obrigado a vocês por assistirem e tornarem isto possível. E eu já tenho a minha bike elétrica do mato. Apesar de não ser um produto para publicitar e deles não fazerem questão de eu divulgar, eu vou deixar na mesma o link na descrição da bike para vocês verem mais características que eu me tenha esquecido. Outras coisas que vocês queiram ver. Vai estar lá tudo de forma mais informativa para que vocês consigam pesquisar mais intensivamente sobre esta Bike elétrica do mato, ok? Bem malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás! Yeah. Bem pessoal, já tinha acabado de gravar e resolvi vir dar mais uma voltinha esquecendo de vos mostrar um pormenor não menos importante. Olhem só isto a passar de mudança. Tau. tal tal Agora está a ficar pesado. tal tal Tau, top. E para reduzir? Igual. Igual. Ah, se vai mais levezinho. Impecável! Impecável!